Avisos de conteúdo para Crispectivas 4: Experiências de fluidez de gênero, experiências com cissexismo e exorsexismo, ou medo de sofrer isso, associação de gênero com linguagem, roupas, nomes, etc., como parte de experiência pessoal, associação de termos como feminino e masculino e com ser mulher e homem, respectivamente, linguagem capacitista. Essa é uma transmissão do Crispectivas? Que está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente no canal Variedades Não Binárias e etc., no YouTube, e no blog do site Orientando. Perspectivas é uma série de transmissões cujo objetivo é falar de assuntos queers, em que mais, ou LGBTQIAPN, sem ter que ficar repetindo conceitos básicos. Caso alguém tenha dúvidas sobre algum termo mencionado aqui, procurem a definição do termo nas páginas do site orientando.org ou façam perguntas no chat durante a transmissão. Conjuntos pessoais não são óbvios, então pedimos que as convidados que queiram ser se referidas por algum conjunto de linguagem específico digam ao menos seus artigos definidos, pronomes e finais de palavras, como a ela, a e elue ou o o em suas apresentações. Pessoas comentando a transmissão devem usar os conjuntos corretos para se referir a cada pessoa. Então, agora a gente pode ir começando a fazer as apresentações. É, acho que eu posso, posso começar. É, o meu nome é Isabela, ou Curneco, que eu uso no, nos fóruns. Eu uso o conjunto ALA, ou AILA. É, eu não sei muito o que dizer sobre mim, mas, tipo, eu tenho 29 anos já. Eu sou engenheira de software, eu acho. Eu preciso falar sobre o meu gênero, que é importante para essa transmissão costumo me descrever como, tipo, é, mulher fluida é, que seria, tipo, uma parcial fluidez de gênero, na, principalmente na parte de, talvez, intensidade, assim. Eu acho que, tipo, metade a é gênero, por exemplo. É uma fluidez mais nesse sentido. É isso. Uma nota sobre o que eu disse no vídeo é sobre minha identidade de gênero. Eu confundi as definições de demifluide com demifluxo. É, demifluide seria quando o gênero parcialmente estático e parcialmente fluido, e enquanto que demifluxo é o que seria parcialmente estático e parcialmente fluxo, no sentido de que varia de intensidade. Acredito que, no meu caso, a definição que se encaixaria melhor com minha identidade seria demifluxo e não demifluide. É, quem quer falar agora? Pode ir, Caleb. Muito obrigada. Aí, tá dando pra escutar, ok? Já que ofereceram, eu vou. É, eu sou o Caleb Nathaniel, é, e meus. Pro, meu... Meu conjunto de linguagem, é, eu não uso artigo, tipo A, O ou E. Então, é melhor ser chamado, ser chamado pelo meu nome. Eu sou primo artigo, uso ele como pronome e final de palavra é E. Porém, enquanto eu estou falando, geralmente eu costumo misturar outros conjuntos de linguagem e eu não vejo nenhum problema que as pessoas façam isso comigo também. Tenho quatro identidades, sendo que duas são, digamos, secundárias e duas principais. Três delas são xenogênicas. É, como forma principal, eu falo que eu sou, eu me defino como uma kifa e como uma bestia, que são duas identidades alinhadas à feminilidade, mas diferente em alguns aspectos. Também sou uma pessoa neurodivergente, eu sou conselheiro municipal LGBT é, de São Paulo pela cadeira de homens trans, apesar de ser uma pessoa não binária, e sou parte da família Strong. Bem, deixa eu ver, acho que só é isso. Show. Legal. Vou eu, então. Tá bom. <risos> é, oi, eu sou Lorien. Meu conjunto de pronomes, na verdade, eu alterno. Eu não curto muito que me, se refiram a mim com artigos. Então, usa meu nome no lugar, que nem Caleb falou. E aí, pode alternar entre ela, ele e elo. E, e, ou, ou a nas palavras. Eu costumo alternar, eu não tenho muito... Eu não tenho muito a noção de quando eu altero, ou quando eu não alterno, já de tão acostumado que eu estou a fazer isso. Eu tenho 37 anos, quer dizer, 36 ainda, mas já vou fazer 37. Sou formada em História pela USP e atualmente eu trabalho de babá de gatos, cat sitter. É, meu gênero é fluido, ele flui entre os dois binários, tanto em intensidade ou não, e ele flui para outros gêneros e para a gênero. Então é... São muitos gêneros, eu acho que eu contei uns oito já. Show. Vou-me eu, então, agora. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá bom, então. Olá, uh, eu sou o Urso. Meu nome é Urso boreal mas também Urso, então tanto faz um ou outro. Na real, eu gosto dos dois. Eu, os meus conjuntos são artigo A, eu uso o pronome Ela, Ila ou Elo. E terminação de palavra E ou A. Apesar de muitas vezes me condicionar mais a, a usar, por conta de alguns espaços, A, ela, A, sabe? Eu sou uma pessoa graduando em Ciências Sociais. Trabalho com Mídias Sociais. Eu também tenho tentado também desenvolver alguns estudos de Antropologia na área de Gênero e não binaridade e tal. Produzo um podcast também o transcash entre outros trabalhinhos aí por aí, diversos projetos. E eu defino a minha identidade com... Na realidade, eu uso também dois termos, dois rótulos bem específicos, que é poligênero fluxo e mulher trans não binária, sabe? E eu acho que, de alguma forma, eu uso mulher trans não binária porque ela contempla a maior parte, eu diria, do que aparece nessa intensidade da minha, da minha identificação com gênero, sabe? Mas ainda assim existe uma série de outras identificações aí Eu não diria perdidas, mas que, que vão para um lugar, que vão para outro e para outro E outro e às vezes eu, eu vou admitir que eu não, não vou contar isso ainda E não, talvez nem esteja tão preocupado com isso, talvez E por isso gosto de poligênero, sabe? Nesse uso, mas com, com uma, uma característica muito assim de, de surgimento em mais intensidade ou em menor intensidade E é isso que eu atribuo mais a essa ideia de fluxo Uhum. É, eu acho que eu também Eu costumo dizer assim, tipo, que eu sou mulher trans não binária. Bom, acho legal. Eu... Acho que a gente pode ir indo pro primeiro assunto, talvez. Tá bom. Com certeza. É, é, acho que o primeiro assunto a gente pode falar, por exemplo, como que você se descobriu uma pessoa de gerando fluido. É mais para as pessoas assim que, tipo, que talvez queiram se descobrir, que possam querer explorar melhor o seu gênero, talvez entender melhor, tipo, como foi o processo pra gente. Aí, bom, eu posso tentar começar. É, no meu caso, é, meio que foi assim, tipo, uma coisa atrás da outra, assim, tipo, primeiro, sei lá, me descobri como... Acho que, na verdade, no começo, inclusive, eu acho que eu, eu dizia que eu tinha um... Que a minha identidade fluía entre homem e mulher, an antes mesmo de, de, tipo, eu me dizer mulher trans. Isso foi na época que eu ainda tava bem no começo mesmo, que eu tava tentando me descobrir. É, eu não sei dizer se teve alguns momentos específicos, assim. Meio que foi um processo, assim, tipo, não foi algo que... É, que aconteceu alguma coisa e, tipo, do nada eu pensei... Não, é, é, é isso. Ahn... Um... É, depois eu, tipo, eu fui tentando explorar mais, assim, é, ver como eu me sentia em, em certos, por exemplo, certos papéis de gênero. E depois eu fui descobrindo, assim, que eu, eu acho que eu me encaixava melhor como mulher trans. E mais pra frente ainda eu descobri que, tipo, é, que eu, eu ainda sinto um certo tipo de fluidez. É, que tipo eu acho que antes quando eu achava que eu era gênero fluido entre homem e mulher eu não estava totalmente errada mas não era em questão de, muito de gênero é mais em questão de é, eu diria de intensidade assim aí depois eu troquei para a é, identidade demi fluida mas tipo é, é bastante um processo assim que, de exploração eu acho que nenhuma identidade que você tente, assim, ela precisa ser permanente. Tipo, nada que você queira usar como rótulo precisa ser algo definitivo ou com aquela certeza absoluta. Muitas vezes, você pode ter dúvidas ou querer explorar mais. Eu acho sempre bom tentar explorar. Eu acho muito bom. É, e eu acho que é isso. É, alguém quer falar agora? Você vai, Caleb, ou eu vou? quer manter a é, eu comecei calma aí então tá. então tá vou eu agora é para mim me descobrir sempre foi uma questão muito de camadas porque eu sou uma pessoa queer em muitos aspectos eu também sou assexual mas eu também sou pã mas eu também enfim então foi uma série de camadas eu acho que sem que eu me desse conta, a primeira coisa que foi um alerta de opa, esta pessoa tem alguma coisa, erra, tem alguma coisa que não está encaixando, foi que eu nunca me identifiquei com o meu nome de registro. Desde muito pequena, eu olhava para aquele nome, eu sabia que era o nome de uma mulher bonita, de uma mulher forte, de uma mulher legal, mas não era o meu nome, era o nome de outra mulher. E acho que com os 12, 13 anos eu comecei a pedir de ser chamada por outros nomes, de tempos em tempos, por um nome Lórien, foi o que acabou pegando mais, então virei Lórien. E a minha grande confusão era porque às vezes eu me sinto uma mulher cis. Quer dizer, eu me sentia uma mulher e daí achava que era cis. Então, por mais que eu tivesse umas fases, às vezes, às vezes eu passo um inverno, ou passo um tempão querendo não ser lido como mulher, usando roupas lidas como masculinas, me chamando do masculino. Aí, depois... Puf, volta em algum momento e eu vou voltar a me ver como uma mulher e me sentir como uma mulher, é uma mulher, mulher, mulher, não só uma demi-menina, demi uma mulher tem bastante diferença quando você sente os dois. Então isso deixou tudo muito confuso para mim. Porque quando eu estava nas fases, mulher, eu negava tudo o resto. Eu negava como se eu estivesse fazendo drama, como se eu estivesse imaginando coisas, sabe? É... Mas aí, com o tempo, eu fui acalmando essas coisas e fui percebendo que não, na verdade, eu tinha, sim, vários outros gêneros e eu comecei a aceitar isso, eu comecei a dar nomes aos meus gêneros, aí eu fui percebendo que eu não fluía só entre os dois binários, eu fui percebendo que, inclusive, eu tenho épocas que são a gênero hoje, inclusive, então, foi uma grande confusão para mim e foi muito complicado e colocando isso em ordem. Legal. É isso? Bom, aí quem quer falar agora? Skate Club. <risos> Senão eu posso ir. Ai, meu Deus. <risos> Quanta gentileza, gente. Muito obrigada. Toda vez que você falar isso, eu vou aceitar. Então. É... Então, eu, quando fui me descobrir, eu gostei muito do. Do, da forma que Lori colocou, né, de ser em camadas. Apesar de, eu acho que para mim foi mais eu expandia a visão, né. Também eu fui mudando, né. E a forma com que eu fluía, os gêneros iam mudando conforme eu ia conhecendo mais coisas, mais rótulos, né. A percepção ia mudando também. Eu já me descobri como uma pessoa não cis. É, já me identificando como gênero fluido então eu comecei primeiro com eu não tinha nenhuma questão com o meu nome né, assim de primeira eu até hoje acho que antes de eu é, sair do armário né para mim principalmente eu não conseguia identificar direito ainda o que, que é o que que eu tinha de disforia né então quando é, eu tinha que ver experiências de outras pessoas, né? De outras pessoas, né, principalmente homens transminários, eu ficava meio tipo, tá, essas experiências não estão batendo. Porém, quando eu comecei a experimentar mais com, com expressão de gênero, com formas de tratamento, eu notei que aquilo, eu sentia uma euforia quando era tratado de outras formas. Aí, eu, né, aí, minha cabeça bugou e eu só fui entender o que estava acontecendo quando eu fui ver sobre a experiência de outra pessoa, né, gênero fluido, e aí que foi, aquela, foi o, a ficha caindo, assim que realmente eu senti a ficha caindo, fiquei uns bons minutos assim, meu Deus, ok, descobri o, o, o que estava acontecendo. Apesar de que eu também né, sou monogâmica também sou assexual, né, sou é, fala, né não, não me atrevo só por um, uma, um gênero, é, então, veio essas coisas também. Mas aí, com o tempo, primeiro eu tinha aquela noção de, ah, eu fluo entre o, é, é, o binário feminino, masculino. Primeiramente, era só masculino e feminino e aqueles momentos que eu não conseguia entender muito bem. Depois eu comecei, conforme eu conhecendo outros gêneros, porque eu hiperfoquei nisso, né? Eu comecei a ver que a coisa estava abrangindo mais. Então, eu comecei a me dizer bi-gênero. Primeiro falando que eu era, eu era tanto, né, tanto masculino quanto feminino, ainda no binário, né, mas começando a me distanciar dele. Depois eu me dizia bigênero no sentido de que eu fluía entre um espectro masculino e feminino, que já não era mais binário. Depois chegou uma época que eu comecei a ter outros tipos de, de gêneros né, que eram relacionados a, a quanto tempo demora para fluir certo gênero, né, quais são, se eles são binários ou não nessa brincadeira eu já cheguei a ter o que mais de 20 gêneros que geralmente mudava a cada dois três meses né quando eu ia ver de repente a coisa estava toda diferente e aí chegou o ano passado né que eu fui fazer isso e eu notei que eu tinha começado a fui muito para é, é, identidades muito perto do feminino e aí eu parei em uma só é, que eu fiquei até agora agora mais ou menos uns dois três meses que eu destaquei num, num, numa identidade só e fiquei. E aí eu não estava muito bem entendendo. Tudo bem que, assim, é, por causa do meu psicológico, a minha identidade ela também muda de intensidade, mas eu não considero isso tão, tão primário nela. E aí agora eu comecei a fluir de novo. Então, é, falei bastante, já dá para falar. Quase comecei a falar sem telefone. <risos> então, uh, eu acho que os meus processos, assim, eles com relação à identidade de gênero, tem muito a ver com um encontro, assim, sabe? Foi aquela coisa assim, conheci o conceito de nominalidade foi o mesmo segundo, assim. Caramba! É isso, é isso. Tipo assim, parece que, que, que deu um nome pra, pra uma coisa que existiu, tipo, ao longo da minha vida, sabe? talvez aquela dúvida na cabeça que não é sentido, sabe? Eu sei que vocês sabem, é legal isso, né? Isso pra mim é, é, é incrível. É, é, é, é maravilhoso, porque... É, é, é o encontro, eu acho que é essa coisa do, do encontro consigo, sabe? E aí, quando, quando eu encontro, quando eu me encontrei dentro da não-binaridade, assim, eu acho que isso veio como um, um de, de tipo, um significado de, de não ser homem, talvez, sabe? Aquele gênero designado, então veio com essa negação da cisgeneridade tal. e tal. E, e com o passar do tempo aí eu fui querer investigar, querer saber mais sobre isso, e, e aos poucos, na verdade, eu tenho um momento muito pontual, assim, numa viagem, assim, uma lembrança, muito específica assim, que caiu minha ficha, eu falei, então é isso, eu acho que eu acesso a nominalidade por, por uma poligeneridade, pela existência de mais de um gênero em mim, sabe? E, e aí foi, foi indo, sabe, com os meses passando, com o tempo passando, eu não demorou muito para que eu encontrasse é, dentro dessa poligeneridade, por mais que, tipo, dialogando muito com apora a pora generidade, talvez, ou com gênero neutro, muitas vezes, ou com outras manifestações, às vezes, que aparecem uma vez e nunca mais aparecem também, acontece também. É, é, eu acho que é, eu encontrei um, um lugar, assim, é, digamos, confortável, assim, de, como mulher trans, sabe? Mas sem, sem excluir essas outras experiências que estão me perpassando em todo momento, sabe? Então, tipo assim, eu, eu gostaria de poder dizer assim, numericamente, você assim, acha que eu sou tantos por cento é, mulher todo o tempo, às vezes mulher flui em fluxo também, mas sempre mulher. E, e outra parte que sempre, de alguma forma, tá em outros aspectos, sabe? Então... Sei lá, eu gosto bastante dessa, dessa classificação e eu acho que eu fui, tipo, é, somando coisas. Então, foi primeiro não binário, depois poligênio, e depois eu fui pensar, ok, isso aparece de uma forma que as intensidades parecem que elas, elas, elas saem com, quase como numa torneira, sabe? De diferentes líquidos que saem, sabe? E tem um líquido que, que, que é mais certo, então, aí por enquanto também. Porque é isso, eu acho que a gente tá sempre, tipo, podendo reinvestigar. E não só reinvestigar, mas eu acho que, tipo, ressignificar mesmo, sabe? Tipo, é, é, não só dizer, ah, eu descobri mais, mas dizer também, tipo, ah, meu gênero realmente mudou, sabe? Porque eu acho que às vezes existe, em algumas comunidades, o estigma de, de falar dessas coisas, sabe? E aí a gente tá falando de fluidez de gênero, eu acho que também é legal tocar nesse ponto, sabe? Sim, sim. Eu só queria... Colocar aqui, tipo... É, que essas experiências, assim, são pessoais nossas, assim. Eu acho que pra cada pessoa provavelmente vai ter um, uma experiência que pode ser totalmente diferente. Tipo, nenhuma delas é inválida. Acho que é isso. Se alguém tem algum comentário a mais que queira fazer? Não, né? Então, eu... Talvez posso ir pro próximo tópico. É, se alguém tiver uma pergunta no chat, é, tipo, pode escrever aí, a gente pode responder na hora também. Indo pro próximo tópico, é, acho que a gente pode falar um pouco, assim, sobre é, experiências pessoais. Pode ser ruim ou pode ser bom. Aí eu... espera oh, aí que meu... <risos> o meu... É, o meu celular achou que eu tava com comando de voz. É... <risos> peraí, deixa eu ver. me concentrar um pouco é, a gente pode falar sobre experiências pessoais ou interpessoais é, daí pode entrar, por exemplo alguma experiência que você teve com sei lá, com algum, algum colega, por exemplo alguém quer começar? Eu, eu já comecei duas vezes eu vou poupar o urso de, de né <risos> perguntar se eu quero ir e já eu estava quase falando eu sei eu estava olhando eu Tava chegando assim ah não dessa vez não eu ia tomar urso e dizendo poço uma vez moço eu, eu pensei mas eu falei não acabei de falar vamos dar um tempinho para respirar Ai, gente, eu já estou acostumado com essas coisas então não nem surpresa. Enfim, voltando <risos> para o assunto sobre essas experiências, deixa eu pensar. Vou pegar justamente o gancho que o Rishi deu, né? Vou pegar a fala dos outros para né, ir pensando. É, muito obrigada, aliás. É, sobre isso de estigmatização, eu tava justamente com isso na cabeça esses dias para falar aqui sobre. Até deixo o assunto em um aberto para vocês, né? Se vocês quiserem falar que é uma coisa que eu acho meio complicada é sobre falar que, geralmente, quando eu tô falando com outras pessoas né que sejam gênero fluidas, que tenham outros gêneros, né sejam poligênero, geralmente a gente não se aprofunda muito. né Eu sinto que a gente tem uma coisa de não se aprofundar muito no que a gente é. Tipo, a não ser que... Em alguma situação muito específica, assim. Porque eu já... Eu já vi situações que eu fui perguntar, né, para alguém, tipo, ah, como é que você se identifica? E a pessoa, ela resume bastante, tipo, ou ela resume, ela coloca num termo só, ou mesmo ela só deixa no guarda-chuva como não binário mesmo. E às vezes isso é um pouco frustrante para mim, né, porque eu gosto, a generalidade, os rótulos, como se cria eles, o porquê, é uma coisa que eu gosto muito, né, de entender o porquê cada pessoa, né, se identifica como, né, os rótulos que apresenta. Era uma das coisas que eu queria falar sobre. Sobre outras situações, agora eu não tô com... Agora não me vem muita coisa na cabeça, né, tirando essa pontuação. E o meu navegador resolveu parar aqui do nada, muito bom. Mas achei que eu tinha saído. Enfim, vou parar por aqui, porque realmente me deu um branco assim na cabeça. Enfim. Quem quiser ir... Eu disposição. vou então. É, eu fiquei ouvindo o Caleb agora e lembrei de uma coisa muito interessante. Enquanto a gente não está inserido, não está percebendo e observando os nossos gêneros, tem alguns gêneros que às vezes eles parecem muito parecidos. A partir do momento que você se toca, que você está naquele gênero e sentiu aquele gênero, eles são absolutamente diferentes um do outro e, inclusive a experiência de estar em um momento a gênero é absoluta até arrepio absolutamente diferente de estar em um momento de qualquer outro gênero binário ou não binário inclusive gênero neutro é muito legal porque gênero neutro é uma coisa e a gênero é uma coisa completamente diferente só que a gente ainda não tem muito vocabulário <risos> Ai, eu... A gente não tem muito vocabulário para falar da diferença, mas para mim, por exemplo, é como quando eu, quando eu estou no gênero neutro, parece que a coisa silenciou, assim, acalmou. Parece que o, o mar que, que sempre vai, volta, vai, volta, se tornou um riacho muito tranquilo e fácil de navegar, assim, porque, cara, acabam muitas preocupações, acabam muitas dúvidas. É um dia em que você, ou uma época em que você está completamente... Aquilo nem faz sentido, sabe? Aquela, aquelas procuras de outras épocas, de quando você está se sentindo num gênero de, que você não sabe qual é, mas ao mesmo tempo aquelas procura em... Ah, mas e agora? Qual, qual, como é que eu vou me expressar? Eu quero me expressar, faz, fazer uma expressão de gênero hoje que as pessoas entendam ou eu não quero. É, quando você está no gênero isso tudo... É tão leve, tão suave e, e tão gostoso. Mas ao mesmo tempo o gênero neutro é muito legal também, por exemplo. <risos> Ou ser gender queer é muito legal. Quando a gente está meio. Quando, quando o gênero. O que é o ser, o ser gender queer, né? Quando o nosso gênero é o estranho, quando o nosso gênero é o, o desconhecido, quando o nosso gênero. Mas, mas vocês entendem a dificuldade que eu tô tendo em falar detalhes de cada gênero. Eu acho isso muito doido, porque a gente ainda vai ter que descobrir palavras para falar sobre isso. E eu acho que um dia a gente vai chegar no ponto em que a gente vai descobrir. Mas a gente ainda não tem, e olha que eu sou uma pessoa que normalmente falo pra caramba, hein? Eu acho isso muito louco. Eu vou falar então, sem permitido. <risos> Eu tava pensando aqui, e, e são tantas experiências, né, e daí eu fiquei pensando, nossa, o que, que eu vou falar agora? De qual que eu vou falar? Mas eu acho que é, é, é interessante pensar como, tipo, esses estalos e esses encontros vêm, assim, sabe, com o do descobrimento, sabe, Tipo ou, ou tipo, do encontro de identidades diferentes, sabe? E aí eu acho que... É, é muito interessante isso, e eu, eu continuo com o que eu dizia antes sobre não ser só sobre repensar ou reinvestigar, mas é também sobre redescobrir ou, ou recriar, talvez, em algum aspecto, sabe, o, o, o próprio gênero. Então, tipo, é eu sou das ciências sociais e tem um antropólogo que ele fala uma coisa que mesmo nas ciências sociais, mesmo na antropologia, às vezes não é bem recebida, que é sobre que a gente cria cultura todo tempo, sabe? Eu acho que é verdade isso, eu acho que eu, eu transponho isso para pensar, a gente cria gênero o, o todo tempo e essa infinidade, assim, essa, essa, essa coisa é o que me parece mais bonito da, desse aspecto, sabe? E aí, tipo assim, eu, eu gosto de pensar como o padrão normativo ele é, ele é limitado, sabe? Ele é, ele é limitador. Digamos assim, é, se a gente pegar e falar da, da do desses padrões e tal, que são impostos sobre os corpos, a gente tem uma série de regras, de padrões, de, de normas definidas, né? Só que quando a gente pensa no, no desvio da norma, não existe limitação, sabe? A própria, a, o próprio desvio, entre aspas, assim, a própria forma de, de fugir daquele padrão quadrado é, é, é, é a ideia de, da configuração da coisa. Então, as possibilidades se tornam infinitas. aí eu... Eu participei de uma live semana passada, no, no domingo passado, não sei se foi no domingo passado ou no anterior, já tanto faz, já tô perdido no tempo. Mas foi com uma pessoa incrível, que é Nina, que falou uma coisa que, que eu comecei a perceber em mim nos últimos tempos, que é como que, para ele a coisa da identificação é, é encontrar o que te, que te contempla ao ponto de você se libertar, sabe? E aí ele falava que, que quando se reconhecia no gênero designado, assim, é não fazer movimento sim com os braços sabe, e, e eu acho isso incrível, porque eu, eu acho que é isso, a forma como é, dar um nome para uma coisa, significar uma coisa, é, abre um, um leque de possibilidades, sabe? E eu acho que é, é sobre esse constante, essa constante percepção. E agora eu tenho que pensar, nossa, quais são os movimentos que eu, que eu não fazia antes, que agora nesse instante eu percebo também que eu, que eu permito ao meu corpo, sabe? Então, sei lá, nossa, fui longe, hein, gente? Mas faz todo sentido. Uh -huh. Foi porque... bem legal. A sala. Porque realmente, cara A gente vai se Encontrando formas De se expressar em cada gênero que são diferentes Eu tô aqui Eu, eu estava justamente antes de você falar isso Analisando por que, que eu estou com os braços assim hoje Por que, que eu estou com os braços assim hoje Será que se eu estivesse em outro gênero Eu estaria com os braços assim? Ou será que eu estaria com os braços assim? Provavelmente eu estaria com os braços assim Mas hoje eu estou assim <risos> Sabe? Uhum. É, é, é. E, e, e são essas sutilezas São essas nuances e ao mesmo tempo, é, é um processo de autoconhecimento muito, muito louco e principalmente quando... É, é, foi você, Ursi, que falou de, de que a gente não se aprofunda ou foi Caleb? Foi Caleb, eu acho. É, principalmente quando a gente vai se aprofundando e aí a gente chega num ponto que a gente não tem mais parâmetro dentro da nossa primeira experiência com os gêneros binários para falar daquilo, que é quando a gente chega nos xenogêneros, né? Isso é muito, muito, muito enriquecedor, divertido, mas ao mesmo tempo... Pra mim, a mim, eu sempre tenho uma angústia quando eu não sei os nomes das coisas, então... Sim, sim. É, já vão entrar aqui, né? Com tudo. É, até por isso, eu não gosto de... Por esse motivo que eu gosto de ter o nome das coisas bem definidinhas, e também porque, né... Como você falou, é uma coisa muito, muito diversa, como vocês falaram. É, você vê que é, é isso mesmo. Depois do binário tem praticamente o um, um infinito e além. E aí você vai, você vai indo e você não para. Assim, então eu acho muito legal você ver que de, é, às vezes as pessoas elas estão com medo até de falar, né, se definir mais, de poder explorar mais o gênero em outras formas. O gênero, a identidade, etc, por muito esse medo assim de não ser compreendido, é, por ter uma questão mesmo internalizada assim, né? não ser compreendido das outras pessoas irem fazer chacota, né, delas e aí acaba sendo as lamentáveis como pessoas não binárias, né, sendo transfóbicas com outras pessoas não binárias, né, pena. Isso, é, nossa, eu acho isso muito, muito ruim assim, mas às vezes é um mecanismo de defesa, às vezes não, né? Uhum. É, eu só vou ler aqui as mensagens que tiveram no chat, só pra é, eu não sei se todo mundo tá com o chat aberto, é, o Tiel falou, cheguei As falou, acho meio complicado a questão, ao mesmo tempo que em tem muita terminologia para falar de identidades de gênero específicas. Ainda que a maioria não seja conhecida por muita gente. Uh, descrever gênero pode ser algo bem difícil. Que eu nem sei se seria possível de ter terminologia para descrever. Aí o é, Travestivis falou oiê. E as agora falou é, onde as falas estão muito boas. É, meu comentário era sobre as fala de Lorentz. Sobre a falta de terminologia. By the way, foi isso. Aí eu... Eu, só eu só interromper, a Isa, porque eu só avisar que eu caí, agora tem dois de mim aqui eu não consegui ver os comentários, tá? Ah, tá. É... Não agora sei se não você vai dar, vai eu vou ficar achando mesmo. que eu sou irmão gêmeo do mal. Não, eu, eu tô passada <risos> com, esse, com essa gente... É, vendo a gente, são pessoas todas em que eu sempre me inspiro, gente. Uhum. Eu sou passada que tá todo mundo aqui me ouvindo. Eu nem quis ver. Cadê, Acho que agora eu vou ficar com vergonha. Gente, eu sou muito tímida eu não tanco quando as pessoas falam essas coisas, eu fico com vergonha. Ah, <risos> vendo, é, agora, a minha vez de falar? Vai. Todo mundo falou uma é, é, todo mundo... Teve falas muito boas. É, eu acho que vai ser bem chato, porque a minha vai ser bem sem graça. <risos> sobre as minhas experiências... Tipo, eu não sei muito bem o que falar, assim. Tipo, eu acho... É, sobre experiências mais pessoais. Eu acho que, é, pra mim, eu vejo... Refletir bastante essa fluidez, assim. É, principalmente, assim... Por exemplo, do jeito que eu me visto, assim. Eu sinto que tem vezes que eu quero, por exemplo me vestir de uma forma mais feminina, e tem vezes que eu quero me vestir de forma mais neutra. E eu acho que, tipo, eu consigo perceber essa, essa variação, e eu acho é, bastante, tipo, interessante, assim, é, perceber essas coisas. Aí, sobre experiências mais interpessoais, eu vou dizer que, tipo, eu não tenho muita experiência nisso, porque, tipo, fora minha noiva... A Aster, é, tipo, eu, eu acho que eu tenho a meio que esconder, assim, porque eu tenho muito medo, assim, de é, sofrer algum tipo de preconceito é, de outras pessoas que estão fora, assim, de pessoas que não são não binárias, por exemplo, tipo, eu, eu acho que no meu trabalho uh, as pessoas por perto só tem pessoas cis, então, tipo, eu, eu nem entendo. <risos> e eu o medo acho... medo é muito real. É, Sim. Tipo, se tivesse mais pessoas trans assim é, que eu tivesse contato no trabalho, eu talvez até pensaria em falar, mas, tipo, como são só pessoas cis, não tem como. É, é, o tipo, medo é muito real. Fala, Isa, desculpa. É, não, eu só ia, eu só ia falar que, tipo, que eu acabo, às vezes também, é, pelo medo, assim, o máximo que às vezes eu solto, eu, e nem sempre também... <risos> É, eu falo que eu sou uma mulher trans, então, tipo, meio que esquenja, esconde, eu escondo a minha não-binariedade é, quando, tipo, por medo, assim. Pode, pode falar. Não, é, eu me preocupo, quer dizer, me preocupo não, é uma observação. Eu também tenho esse medo em muitos ambientes, ele é bem real, hum. e eu me preocupo como, às vezes, esse medo acaba fazendo com que a gente... Não faça determinadas coisas que fariam bem para gente. Por exemplo, eu relotei muito em colocar meu nome Lorien nos meus documentos. Eu ainda estou no processo. Eu só coloquei no cartão do SUS, graças ao meu maravilhoso psiquiatra, que falou, ah, não, coloca, porque aí eu vou poder colocar seu nome de verdade nas receitas. Não vou precisar nem lembrar do outro. E é, eu coloquei, adicionei como nome social na RG. Gente, a cara de ver é melhor. <risos> é... Mas, assim, eu acho que a gente tem que fazer, se a gente sente necessidade desse processo, a gente tem que ir lá e enfrentar esse medido, tomar ele na unha e ir fazer. Porque, para mim, meu nome, meu nome civil é horrível essa experiência de, de ter certas pessoas me chamando pelo nome civil. Imagina, por exemplo, o Cartão do SUS você está doente, você já está há duas horas na fila do Hospital Público, você ainda vai ter que ouvir aquele nome, sabe? Ai, não. Por outro lado, ter, ter adicionado o, o nome... Eu acho que essa é uma experiência interpessoal legal para contar. Ter adicionado o meu nome de verdade, que é Lauren, no RG e no cartão do SUS, às vezes, me causa algumas <risos> experiências peculiares. Por exemplo, sempre, todas as vezes em que eu vou pegar meus medicamentos psiquiátricos na farmácia do SUS, é a mesma coisa. Eu dou o RG e o cartão do SUS, os dois juntos, na face que o RG tem o nome social. A pessoa vai, confere os dois, vira o outro lado, confere, olha para o monitor do cadastro dela e fala, moça, tem alguma coisa errada com o seu número SUS, porque está no nome de outra moça. Gente, aí eu, eu preciso tenho... contar uma coisa depois, conta, tá? Conta, conta agora. Não, termina de falar. Não, ah, aí eu preciso tenho... explicar aí eu tenho que explicar, não, ó se você olhar meu RG, tem os dois nomes é porque eu não uso meu nome de resistência civil, porque eu sou uma pessoa trans, e nisso eu já tô com vergonha porque a fila tá ficando maior e os velhinhos precisam e logo e pandemia e tal Ai. mas façam isso, gente coloquem os nomes de vocês, se vocês sentirem necessidade, não deixem esse medo dominar vocês, sério Ai, às vezes não é só o medo, né, é o cansaço também, porque eu posso, é aquela coisa, eu não faço hormonização, eu não tenho, né, eu não, não fiz edificação em nada, e agora, principalmente, com o cabelo crescendo e usando umas coisas mais ditas femininas, tá complicado, assim, para as pessoas não me lerem como, como outra coisa, senão uma mulher cis, porém, eu tenho, eu tenho experiências até que de sobra no médico por causa do nome social. O urso estava até dando risada, eu estava junto porque eu conheço essa situação. Eu já cheguei a ser impedido de ter uma consulta, que é uma coisa que eu sempre falo sobre que foi a minha primeira experiência com esse tipo de coisa, porque o meu cartão do SUS eu estava como Caleb, e bom, isso estava na. Eu estava junto da minha mãe. E aí simplesmente a cabeça da recepcionista, ela fritou de uma forma que não foi assim, não foi só ela falar assim que ela não eu não poderia ser atendido porque estava com outro nome. Ela gritou os meus dois nomes, o de registro e o social para o andar inteiro, assim, e várias vezes ela tava numa coisa, ela tava numa confusão, gente, que eu nunca vi alguém ficar assim. De verdade. É, de resto, teve as outras situações de, tipo, às vezes é, as pessoas entendem. Ou, tem sempre aquele momento que a pessoa pega o cartão, pega o RG, olha para mim, olha para o RG, olha para o cartão, aí fala, tá, qual o nome? É o Caleb. Aí a pessoa ignora e fala o nome de registro. Simplesmente passa por cima. E teve já outro lugar que falaram que eu também não ia poder me atender. Era é um hospital perto da minha casa que fala assim, ah, se você não trocar isso aqui, talvez eu tenha que te negar, né, te negar a consulta. Então, apesar dos apesar, né, de eu saber que isso tá bem, bem errado. Uhum. Acho que no meu caso, assim, é, não é tão ruim assim, tipo, com certeza com outras pessoas é bem pior, tipo, como o meu gênero flui em questão de intensidade assim, é, não é tão ruim assim que, tipo, as pessoas ainda usem é, achem que eu sei lá, sou mulher por exemplo, é é isso, só adicionar esse comentário é, eu tava pensando, ainda mais essa coisa com o nome, eu fiquei assim porque eu ah, eu, eu, eu me apropriei de urso assim, logo que eu me descobri como uma pessoa não binária, sabe, e, e posteriormente, é, é até engraçado porque foi assim, essa, esse assim, na minha cabeça veio que um professor falou assim, é urso, mas é urso do que? Eu falei, não, urso. Ele falou, ah, achei que era urso de Úrsula. Eu falei assim, pode ser, pode ser, se você tá falando. E aí, tipo, até, eu, eu acho que, que, tipo, quando eu fui colocar no, nos documentos nome social e tal, eu optei por... porque eu Úrsula com o segundo nome que eu escolhi, que é Boreal, sabe? Mas eu também às vezes uso Urso Boreal, então, tipo, eu, eu, eu acho que eu gosto dessa, dessa briga também de, de quando as pessoas falam assim, não, mas urso é apelido, eu fico, não, não é um apelido, é meu nome também, gente, sabe? E, e, e bem, às vezes a, a conveniência é, bate, sabe? Assim, em determinadas situações é mais fácil realmente usar Úrsula do que usar urso, sabe? Então eu fico pensando também como é que essas surgem, sabe? Uhum. É, só, só vou ler mais uns comentários aqui que apareceu. As falou: Eu sinto tanta falta de interagir com pessoas que gostam de falar sobre rótulos. É uma pena que não tenha tanta gente falando disso no, no fórum do Orientano, ou em Colorides, quanto eu gostaria. Então, pra mim, isso tá ótimo, ué. É, isso foi em relação à fala do que mesmo? Esse último comentário aí foi falar do que mesmo? Ah. Foi sobre. Uh, acho que foi quando o Lauren falou sobre a questão de. Uh, de, tipo, tá feliz de ter um monte de pessoas que gostam aqui. Mas a questão é mais que. tipo, outras pessoas também falaram antes sobre como gostam de pesquisar sobre fotos e mais. Ah, tá. É. Acho que. Deixa eu só fazer um comentário. <risos> tá bom. Eu é, é que. É, eu, eu imagino que. Eu... A é, deve ter parado também, mas eu e o Caleb estávamos rindo aqui, assim, porque é muito interessante como a participação de Aster é dupla, sabe? É lá no chat, é aqui com, aí com você. É, sim. <risos> Deixa sim? eu Aster está em todos <risos> os lugares. Verdade. Eu não sei se deu para ouvir, eu acho que a Aster falou que foi em relação a uma fala de, é, de Lauren. Ah, deu? Ah, então tá. Aí outra... Não, Outra pergunta de as também foi, tem um migate por aí? Acho que com Lori Lórien? Tem? <risos> ah, tá, então, aí, tá aí a resposta. Eu tenho sete gatos, gente, sete miaus. Sente <risos> falta. Aquela, sabe aquele Nossa. meme? Qual pessoa você é no... Na live, eu sou a pessoa que em algum momento interrompe a live porque tem um gato. Desculpa, <risos> sou. Aliás, fala pra Aster, que você aster tinha me mandado uma coisa pra ler, pra gente conversar sobre, e eu ainda não fiz isso, pedi desculpa, mas eu vou fazer, eu prometo. Uhum. Beleza. É, alguém tem mais algum comentário que queira adicionar sobre experiências? Tá bom. Eu vou próximo tópico, é, então, a gente pode começar a falar sobre, é, por exemplo, mais sobre... É, a gente falou bastante sobre, mas tipo, é, isso tá no, na lista lá de coisas que eu tinha falado antes pra falar, é, então eu vou falar aqui. O próximo assunto seria sobre... sobre estereótipos, assim, tipo, mais mesmo, mais sobre a ideia, assim, sobre o que é ser é, uma pessoa de gênero fluido, assim. É, que tipo de estereótipos que existem que estão errados? Ou, tipo. Mais falar assim sobre a ideia. Eu. eu seria isso. É, eu, posso... eu sei uma boa, eu sei uma boa. Ah, é? Tá bom. É, eu posso <risos> eu vou falar pra você começar. Eu posso falar se quiser. É, rapidinho. É. Ok. A é, As falou que tá, tá na sala, mas só tá ouvindo pela transmissão. Então, tipo. É, com exceção de mim, é, tá ouvindo todo mundo com atraso, então, é, tá ouvindo da transmissão da stream. Tá, eu vou falar aqui. Ah, assim, eu acho que, tipo, um estereótipo, assim, bem comum que as pessoas têm é, tipo, achar que, que gênero fluido é só entre homem e mulher, por exemplo. Obviamente que não, tipo, existem muitos tipos de fluidez de gênero. Tanto pra gêneros diferentes, outros gêneros não binários, por exemplo, é, gêneros. Como também, tipo, intensidade tipo, de gênero. É um estereótipo muito comum e ainda mais pessoas acham que a pessoa tá indecisa, assim. Tipo, eu acho que é o estereótipo mais ruim que existe. Tipo, as pessoas acham que a pessoa não sabe decidir o gênero, que não sabe é, o que, que é e quer ser qualquer coisa. Tipo, não. Tipo, eu é o... não sei o que eu posso dizer, mas, tipo... Isso existe, é, fluidez de gênero existe e, tipo, não é frescura, não é nenhum tipo de é indecisão. Na verdade, é o contrário disso, é tipo, é decisão, é tipo, é saber o que, o que, que você é. E. que é isso? Alguém quer falar? Eu quero. <risos> tá bom. Primeiro que eu gostei muito dessa fala, é, realmente, não, não é indecisão, é, é, é decisão, achei muito pontual, muito boa. Mas eu, eu tava pensando num outro estereótipo. Eu tinha pensado nesse do, do bigênero, homem, mulher, de qualquer coisa assim, que é muito estigmatizado. Mas eu acho que, que uma coisa que eu vejo assim, bastante nos discursos, assim, principalmente daquela galera, a galerinha lá, sabe, aqueles que gosta de pegar no pé, sabe, é, nem vou nomear, é sobre, tipo, dizer, ah, acorda num dia, tipo assim, acorda, veste um gênero, todo dia que acorda, escolhe um gênero diferente, e tipo assim, pode ser, eu não tô dizendo que não possa ser porque às vezes realmente é, sabe mas é de limitar a fluidez a uma coisa assim, ah um dia, cada dia é um gênero, sabe sendo que às vezes é de meses, às vezes de anos, eu, eu trocava com uma pessoa que disse pra mim que, que, que ficou tipo, é, décadas num gênero e eu achei isso fantástico, sabe e, e, e eu fiquei, é isso, sabe e tem gente também que flui é, diversas vezes ao longo do dia também, e perfeitamente aceitável então é, é, essa é de novo a coisa da multiplicidade Rio é porque se identificou. Não sei de nada, pode continuar, tá? Não, acho que era isso. tinha para dizer. Eu quero ver vocês. Eu acho interessante o que Isa falou. Ai, nossa! Nessa hora tem que passar a moto, né? Acabou, desculpa, gente. Isso que Isa falou dessa intensidade de gênero, eu acho que as pessoas acham que gêneros fluidos sempre variam entre dois gêneros muito diferentes, e não entre intensidades de gênero. Eu acho que é importante a gente falar, quando a gente está falando, ah, o que é gênero fluido? São pessoas que variam, que, que, que, que variam de gêneros, ou que variam dos gêneros em intensidade, como é o caso da própria Isa, né? E aí, outro estereótipo é aquele... Aquela, aquela coisa do Face Up, sabe? Olha, eu sou assim, mas na verdade eu queria ser aquele oposto ali do Face Up. E não é, não é assim que rola com a gente. É... Vai ter gente gênero fluido que vai querer fazer algumas modificações de transição, vai ter gente que não vai querer, e todos estão bem e são igualmente válidos, sabe? Porque, enfim, quando você está pensando em uma coisa, em um elemento da transição, tem elementos, por exemplo, eu, eu quero fazer a Mastec, sei lá. A Mastec, ela é uma cirurgia Invasiva Entende? Você vai precisar de, uma, de um físico Relativamente bom Você vai precisar de um tempo para se preparar Para a operação, de um tempo para o pós-operatório Talvez a pessoa Ela olhe e fale Ok, eu gostaria, mas eu prefiro usar Binder, porque aí é um pouco Diferente Ou talvez tenham pessoas, com certeza tem, não é talvez Tem pessoas de gênero fluido que Não pensam e nenhuma modificação corporal. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo, na verdade. É, então a gente tem que pegar e ir desconstruindo um pouco essas coisas. Será que a crachou de novo? Ah, não. Desmutou. Ai. Não. Vai, eu, inclusive, escutei o que você falou, viu? É, eu tava aqui tentando pensar, né? que eu tava né, pensando no assunto e tava assim, só branco, assim, na minha cabeça. Eu tinha um nada. O que eu poderia falar? E eu lembrei, né? daquele estereótipo, não sei se alguém falou, ou se não, enfim, aí eu fico quieto que é que toda pessoa né, gênero fluido, assim como pessoas nominais elas têm que, tipo, adequar a expressão de gênero delas ao, é, ao gênero, assim, que elas, tipo, tá uma coisa mais feminina, e tem que estar, tá, né, aí você tem que estar tá com a expressão de gênero feminina, os pronomes também, e, enfim, quando a coisa não anda bem assim, né, inclusive teve momentos que, enquanto eu tava ainda caminhando, para a generalidade que eu tenho agora, que eu lançava já em gêneros mais femininos, só que eu tava com a disforia tão grande, assim, uma coisa que nunca acontece, que eu comecei a querer, é, querer... começar a ter barba. E, assim, é uma coisa que eu nunca quis. Assim, para vocês verem, às vezes o indivíduo está né, louco na disforia. né? Fazer o quê? Esse foi o único que eu pensei assim. né? E eu acho que ele já complementa bem com o que vocês falaram, assim, de estereótipo. Uhum. É, só vou ler o último comentário aqui, é, de Avar. É, concordo totalmente com vocês. Não há nada mais gostoso e cansativo do que se autodescobrir. E me relaciono bastante com a Isa na questão de ter medo de falar da não-binariedade como pessoas de fora do círculo. Ou não tão por dentro assim. Mas não sinto tanta falta de conversar com alguém sobre coisas da comunidade quanto no início. Esse foi o comentário. Al alguém tem mais alguma coisa pra falar? Eu... Eu acho que eu não tenho. Eu quero comentar em cima do comentário. Uhum. <risos> Porque eu acho, eu tenho sentido que eu, que eu gosto bastante de conversar com pessoas que tão, que descobriram agora a infinidade de rótulos que existem e estão, tipo, brincando nessa coisa, podendo se, se, se maravilhar desse universo de infinidade de possibilidades, sabe? E, e às vezes até descobre colorides, descobre Orientando, sabe? E essas é assim, sabe? Então, é... Sei lá, eu, eu tenho sentido que nessas pessoas, assim, eu, eu, eu encontro uma felicidade tão genuína assim que eu, que eu. Que eu acho que a gente não pode perder, inclusive, sabe? É mais ou menos esse meu apelo: que a gente não perca essa, essa genuidade, não ingenuidade, mas essa de, de, ser, de ger, ser genuíno, sabe? É, é essa, é esse interesse por se redescobrir, por se reinventar, por se encontrar em novos rótulos, sabe? Uhum. Sim. A falou fez mais um comentário é não é um estereótipo mas antes de me descobrir como tal tinha um preconceito para com pessoas de gênero fluido inconscientemente costumava exotificá-las por causa da sua experiência de gênero é aí tem mais um comentário de hotel é dei uma saída aqui então não sei se vocês já falaram sobre isso mas tem uma dúvida como é a fluidez de vocês é apenas pular de uma identidade para outra ou é algo que passa por um caminho intermediário, tipo fluir entre X e Y e experienciar algo entre X e Y num caminho? É, são esses dois comentários. Vocês querem comentar o primeiro ou... Não? É, então a gente pode ir para perguntar. Tá. Eu, eu, eu só vou... Eu vou comentar o segundo porque você falou do primeiro comentário e a minha mente apagou ele completamente. Ah, tá. Então Desculpa. eu não consigo... <risos> é. Enfim. Não, mas tá tudo bem. Aí foi o problema do... Né? Do, da memória RAM aqui da minha cabeça. É, sobre o comentário de Oitchell, para mim, a minha fluidez não é súbita, assim, eu vou de um gênero, né, inteiramente uma coisa e vou para outra. É uma coisa que ela é vai indo gradualmente, que até o, o momento que eu tô naquele limbo, assim, eu penso, ué, aonde vim parar? Né, até eu conseguir entender onde é que eu tô, né, o lugarzinho novo que eu cheguei. Então, né, no meu caso, pelo menos, é gradual. Eu gosto bastante do... para mim, a ilustração da torneira é quase que, tipo, muito, muito essencial para pensar, sabe, no fluxo para mim. Porque é isso, às vezes tá saindo água, às vezes tá saindo água vermelha. Aí, às vezes, tipo, entre a água totalmente vermelha e a água límpida, incolor, assim, é, existe, tipo, uma variedade de tons. Mas às vezes não também, <risos> sabe? Então é, é interessante isso, sabe? É, vou, vou começar a usar o rótulo Gênero Tornou, novamente agora. Tive uma epifania. É uma, é uma ilustração muito boa, eu, eu fico chocada. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu adoro metáfora com água. Adoro! É... Para tudo na vida, assim. Mas, enfim, às vezes, a, a gente tem que desligar as metáforas com água e fazer as metáforas com fogo né também, as metáforas com vento, né? É, para mim, na verdade, varia bastante essa questão, o Às vezes, é bem súbita a mudança, inclusive eu já tive mudanças no mesmo dia, tipo, me arrumei de manhã, é, estou me sentindo tal, tomei banho, não sei o quê, toquei a vida no meio da tarde, puf! Já não estou mais no gênero que eu estava, e é, e é essa sensação de puf mesmo, sabe? E, e, e aí, as coisas às vezes começam a incomodar, às vezes não incomodam, mas você sabe que já não é mais a mesma coisa. E às vezes é mais lento, mais, mais um caminhar tanto para a mudança de intensidade quanto para a mudança de gênero. Tá? E. Ai, meu Deus, o que, que eu ia falar que eu esqueci? Fui, fui. Às vezes é. Subt... Ah, tá. A quantidade de tempo que eu passo em cada gênero também é igualmente variável. Às vezes eu sinto que eu fico uns quatro, seis meses no mesmo gênero. Eu já fiquei por aí até onde eu consegui registrar. Mas às vezes não, às vezes é um ou dois dias só e também passou. E aí aquele gênero vai voltar dali a duas semanas ou não. É bem variado isso comigo, bem variado. Eu não tenho nenhuma forma de um padrão. Eu não consegui estabelecer nenhum padrão ainda, pelo menos. Uhum. Aí, mais um comentário de o Aí é, gênero de torneira, aí emoticon de... Eu, eu, eu não sei descrever isso. Uh, aí depois, exclusionistas porque choram. Eu vou falar a minha experiência. Acho que pra mim, é tipo, como tipo, é em relação à intensidade, eu acho que tem bastante pontos no meio, assim, que eu acabo caindo, tipo, variando. Só que eu acho que, pelo menos, num, num, num único dia, eu acho que eu não tenho variância, assim, tipo, não tem variação pra mim. Entre dias pode ter ou pode não ter. É, acho que é bem randômico, assim, e também em questão de, tipo, velocidade pode ser é, bem randômico. É, por exemplo, pode ter dias, assim, que eu... Eu diria que eu mantive um, uma certa intensidade de gênero constante. Pode ser que um, de um dia para outro possa ter alterado bastante. Mas pelo menos no único dia eu acho que não tem nenhuma variação. Acho que é isso. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Ou queria falar? Ah, tem mais um comentário aqui. As falou: Ives me mencionou em coloridos para dizer que queria poder assistir a transmissão. Mas que a internet tá péssima. Então, se ele não aparecer, é por isso. Ah, tá. É. Qualquer coisa tem a gravação. Dá pra assistir depois. Ou você pode pedir é, pra Ives, se quiser, mandar alguma pergunta pra gente. A gente responde aqui. Alguém tem um comentário? Eu não tenho nada, assim, tipo nenhum assunto realmente planejado mais, tipo, é, eram esses três pontos que é, eu tinha planejado, aí se alguém tiver algum assunto que quiser que a gente discuta alguém de vocês que estão dentro, estão no chat também e, ou, sei lá al alguém de nós também que quiser é, tocar em algum assunto, pode perguntar ou falar queria para pessoal Tipo, é, fluidez, experiência, tipo, fluidez ao longo do dia, assim, já aconteceu com vocês. É, eu tô falando, claro que é a partir de uma experiência pessoal, de, tipo, ir num rolê de uma determinada, com uma determinada expressão, assim, sabe? E aí, sabe, dá aquela coisa assim, durante o rolê, aí você já não se sente mais confortável. É que hoje em dia é fácil, porque todo mundo tem que estar em casa, né? Então, tipo assim, se eu não tô confortável, eu vou lá, troco minha roupa agora, assim, ou... É, é isso, mas, assim, de presencialmente, assim principalmente antes da pandemia, já rolou isso com vocês? É, comigo já aconteceu é, isso, de estar tá no rolê, no meio do rolê, mudou tudo. É muito difícil pra mim, quando isso acontece, na maioria das vezes, mas tem vezes que eu nem ligo também. É, depende muito. O que, o que eu acho que é um, um problema pra mim, às vezes, é quando eu tento prever isso antes porque é imprevisível mas você tá saindo você tá se arrumando você começa a pensar não mas se eu colocar esta blusinha aqui mas e, e se depois eu não me sentir bem porque essa blusinha tem decote então eu tenho que botar outra. então não sei o que eu tenho um problema sério por causa disso para me arrumar nos dias mais complicados os dias com mais disforia eu levo tipo duas horas duas horas e pouco para estar pronta para sair desde o ponto onde eu comecei a me arrumar. Embora, às vezes, dê para se arrumar em 15 minutos. Mas, para mim, esse é um problema que, às vezes, é complicado, às vezes, não é. Mas que pode existir. E as pessoas que saem mais comigo já sabem que pode existir um atraso. Porque pode ser que eu tenha uma crise de, meu Deus, não sei o que vestir no meio do, do processo e eu não estava contando com ela. Por isso que eu sou adepta de ninguém vestir nada. Louca. <risos> é, essa seria uma ideia. <risos> eu. Não vou falar. Só. Não. Aliás, eu posso fazer um. Aliás, eu... fala. Pode posso... falar. Eu só ia fazer um comentário. É, Sobre o meu gênero, sim. Tipo, ele não va varia entre durante um di único dia. É, mas eu. Eu sempre. Eu sempre mantenho. É, tipo, certas roupas. É, perto de fácil acesso assim que satisfazem os dois pontos assim que são da minha fluidez então para mim é tipo tem que tem certas roupas que me satisfazem em acho que todas as situações basicamente é a que eu tô usando agora então é é, pode falar então eu tinha perdido a pergunta né porque para melhorar a minha internet também começou a ficar ruim mas eu acho que eu peguei, o assunto era sobre, sobre a, as roupas que a gente usa, etc., se alguma coisa. Eu vou pedir só pra vocês. Né? Só pedir sobre o assunto, só para eu não falar do Sobre você. mudar no rolê. Tipo, Pera sobre fluir aí. no meio do rolê. Certo. Nossa, acho que já me aconteceu, né? E já aconteceu comigo, não em rolês, né? Por até porque, né? Não saiu tanto assim. É, me acontecia bastante quando eu tava no trabalho. Né, principalmente agora, porque, assim, como para eu fluir, né, e para eu ficar no estado que a intensidade dos meus gêneros, ela fica mais baixa, geralmente o que mais acontece, tipo, o que causa isso é o meu desgaste psicológico. Então, enquanto eu, enquanto eu tava trabalhando, assim, era, quando isso acontecia, era ruim, porque eu começo a ficar muito cansado, eu fico meio, tipo, pensar num fogo aceso e, de repente, ele vai baixando, baixando, até que ele vai apagando, assim, aí eu também fico, né, Fico triste, bichinho, né? Então, quando isso acontece, é bem complicado. Mas mudar mesmo de gênero faz muito tempo que isso não acontece comigo. Só vou ler mais um comentário de Aster. É, Nunca vi nada similar a gênero torneira, no máximo gênero geleca, tipo, subtipo de gênero fluido barra gênero fluxo. Onde todos os gêneros de alguém parecem gelecas que se misturam e diferentes combinações da geleca uh, vão para a superfície de tempos em tempos. Mas acho que pode não ter muita simila similaridade. É, eu, eu acho que talvez tenha um pouco na, na questão de, de alguns gêneros irem para a superfície de tempos em tempos. Mas eu pensei mais uma, uma torneira que tem infinitas caixas d'água, sabe? Tem uma, algumas caixas d'água que são mais comuns, de onde flui a água, sabe, mas é, é, é, olha só para onde que eu estou indo para ilustrar isso. Mas é, é isso, eu de acho de que Deus. é aquilo que a gente falava sobre como é fantástico. No caso, não são várias é, caixas é... d'água, então, é a Sabesp, né? no caso, a empresa de água aqui de São Paulo, né. É pra... <risos> tipo, não é só uma caixa d'água, é a companhia de abastecimento e toda. E, e assim, eu acho também que, por exemplo, às vezes a torneira vem com mais pressão e com menos pressão também, entendeu? Eu acho que isso faz <risos> parte também da ilustração. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta ou assunto? Aí no chat também, alguém tem mais alguma pergunta? O legal da ideia do gênero geleca é que aí ele pode ter sabores também. Eu sinto que às vezes tem gêneros que têm sabores, sabe? Tem... De, quase como se fosse um buffet daqueles de sorvete que você vai, vai colocando ou tirando os toppers, sabe? Os topos, assim. Tem uns flavors, uns sabores. Eu achei interessante essa ideia. Mas olha como a gente precisa de, de metáforas com outras coisas, porque a gente ainda não tem palavras específicas para falar sobre gênero. É muito interessante isso, né? É. Aí As falou agora. Pô, seria uma boa cunhagem se você conseguir explicar. É, posso ajudar a espalhar o conceito em outros lugares e tal. Ah, existem xenogêneros baseados em cheiros e sabores, sim. Além de xenogêneros baseados em comida. É, aí foi dois comentários. Um sobre o gênero de torneira... ...e o segundo sobre gêneros com sabores. Adorei. Melhor coisa dessa live... Como resumir essa live? Acabamos de cunhar um, um gênero novo. que uhum. maravilha. Acontece, gente. <risos> Acontece. Vocês também têm alguns xenogêneros? A gente falou pouco sobre isso, eu acho. É, eu tenho alguns. Por exemplo, eu tenho um que tem especificamente... Eu falei, já comentei desse xenogênero porque ele é mais forte, inclusive com o Altiel. É, que ele está especificamente ligado ao mar mas ele ele tem a ver com o cheiro do mar revolto quando você está só na, você está vendo o mar ou só na pontinha da praia é muito estranho explicar isso é a, é, porque é um xenogênero, uhum. gente esses xenogêneros são exatamente o que não, os gêneros que não tem nada a ver com o espectro binário não binário então, realmente, você tem, que, você tem que expressar coisas muito. Você tem que encontrar palavras muito peculiares, às vezes, para se referir a um, a um xenogênero, né? Sim. Eu achei interessante porque Loren já tinha usado o exemplo do mar para falar de outra identidade. Sim, Sim estamos usando muita, muita água. Eu falei, eu falei que eu sou apaixonado por metáfora da água, gente. Desculpa. Muito bom, gente, muito bom. Sobre, já que você falou de xenogêneros, né, vou entrar no, no departamento que eu mais gosto, né, que agora eu posso falar sobre. Como eu tinha mencionado antes, eu tenho quatro gêneros, né, por enquanto. Eu não sei quando é que eu vou voltar a ter 20, 30. Né? É, três deles são xenogêneros. É, um não tem a ver com os outros dois. É, eu sou uma kifa, primariamente, que é o quê? É uma arquétipo. É uma identidade que ela é alinhada a alguns arquétipos, cores, várias coisas, né? Porque tem xenogêneros que é, têm a ver com arquétipos, alguns com cores somente. O meu, ele, esse primário, é de se relaciona com várias coisas. E eu resumo como é, uma identidade que ela é baseada é, em figuras, arquétipos femininos que têm algum tipo de decisão, algum tipo de poder ou algum tipo de responsabilidade. E, para mim, é uma coisa que tem tanto a ver com... É, eu consegui me validar enquanto uma pessoa tanto inconformista um de gênero, quanto uma pessoa agora né que é, atua em militância, quanto uma pessoa que agora tem uma espiritualidade e eu sinto que isso faz eu me conectar com o meu gênero. Aí, a segunda identidade é chamada de peste que é justamente uma identidade alinhada à feminilidade, só que a base dela é... Então, opção aqui Que é uma identidade que também é alinhada com feminilidade Ou se relaciona com Mas ela tem muito mais a ver com ser inconformista de gênero E, enfim, ter uma proteção às pessoas né, Que também são não cis, não, não hétero, etc E não se colocar, né Ser agressivo, né Agressivo ou pelo menos é, não se... Como eu poderia dizer assim? É, não abaixar a cabeça em situações de opressão, uma coisa que eu tenho que melhorar, mas que está que vindo, assim, estou trabalhando. A terceira identidade de gênero que eu tenho, foi, é, e que foi a primeira que eu descobri, é uma identidade chamada like, como se fala em português, né? que é uma identidade que é sobre, tipo, quando o seu gênero passa o seu corpo físico, né? que parece que ele, ele se expande, assim, ele não vai ficar preso só no seu corpo físico, e eu comecei a ter essa noção quando eu comecei a frequentar né, o, o terreiro, né, que eu estava indo até o começo da pandemia, porque eu sou um bandista, e quando eu tive um momento assim, né, em consulta com uma das entidades com quem eu estava passando, eu tive essa essa noção não só de aceitação, né, porque eu fui muito bem respeitado ali, apesar de que as pessoas, né, as pessoas encarnadas não não entendiam a questão é, mas eu também, com um pouco de estudo, eu notei que, primariamente, dá para você ver que, pelo menos na Umbanda, sim, tem a questão do seu espírito ele ser tanto feminino quanto masculino. E que, com, com isso, tipo quando você encarna ou quando uma entidade aparece, ela só vai mostrar uma dessas partes mais trabalhadas. Então, de certa forma, um espírito é, por natureza, não binário. E eu entendi, assim, que quando eu morrer, ou quando esse processo acontecer comigo, né, que eu já não estiver mais vivo nesse corpo, é. É, eu não vou necessariamente me tornar um ser binário, né. Uma parte de mim, da minha essência ela continua a mesma. E aí, tipo, isso me deu uma perspectiva tão louca, assim, uma, uma coisa diferente do meu gênero, assim, que é difícil, bem difícil de explicar, assim, mas que eu acho maravilhosa. Incrível. Achei, achei muito massa. Eu, eu, eu tenho uma aproximação... É eu só falei que achei maravilhoso eu tenho, também. Eu tenho uma aproximação muito forte, também é aquela coisa, eu tô falando isso agora porque ultimamente tenho tido mais, já tive em outros tempos, mas não é sempre também. De alguma forma, é, eu acho que a aproximação com Cai é o gênero, o gênero galáxia, alguma coisa nessa nessa direção, sabe? Não sei, eu sou absolutamente... Essa ilustração, assim, essa de imaginar a imagem, a imagética da galáxia, mas não só essa coisa imagética, mas também em cores, em formas arquétipos, sabe? Eu acho que, que me remonta uma coisa que faz muito sentido, sabe? Eu acho que é isso. Parece que, que faz sentido quando eu penso nesse, nessa direção. Uhum. Eu vou dizer que, pra mim, ao mesmo tempo que eu não não me identifico, assim, com nenhum tipo de gênero. Também eu nunca cheguei a explorar, assim. Então, sei. Quem sabe, talvez, eu, alguma hora eu começar a pensar melhor meu gênero. É, só vou ler mais os últimos comentários aqui, que, no chat. O Tiel falou, uma das melhores coisas quando pessoas NB se reúnem. Elas conversam e então, pá, um gênero novo. É, aí, outra pessoa aqui, é, Bah falou, cheguei bem atrasada. Ai, carinha triste, é, As falou, eu tentei achar rápido aqui algum termo que se encaixa no que Loren disse, mas tem tantos gêneros ligados ao mar que não vai dar tempo. Ah, é, e As falou agora, Isa às vezes diz ser lunetiana, eu esqueci o que era esse termo, então, talvez, talvez lunetiana. É, mas, Aster, eu tive uma conversa muito longa com o Othiel sobre esse gênero, porque quando eu descobri ele, eu fiquei... Eita! E, e como eu falei, eu gosto de dar nomes aos bois, e eu queria que ele tivesse um nome, mas ele ainda não tem pra mim um nome. O Othiel me mostrou diversos gêneros parecidos, mas nenhuma experiência era aquela que eu olhava e falava, nossa, é esse o gênero, sabe? Muito peculiar isso. Eu acho ainda que eu vou achar um dia, mas estou sem pressa nesse caminho de, de busca, sabe? Tá? Uhum. As, é colocou aqui o, a definição de Lunetiani, é, alguém cujo gênero é ligado a uma leve energia celestial feminina, tal gênero nunca é hiperfeminino e não é a mesma coisa que ser uma pessoa não binária, alinhada com o gênero mulher. Uma Ilunetiane pode sentir diferentes quantidades de energias femininas de tempos em tempos. É, não sei. Talvez. eu me encaixe. Eu, eu tinha esquecido sobre isso. Ah, aqui. É... as falou mais uma coisa. Ah, faz sentido. Até gênero Praia, que foi o Tiel que cunhou, pode se encaixar. Ainda que não exatamente. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Gostaria de falar alguma coisa? Ou tem alguma pergunta? Acho que a gente pode ir finalizando, então a gente pode ir falando, por exemplo, as considerações finais. E se tiver alguma pergunta ainda, alguém queira fazer, é, pode escrever aí no chat. Enquanto a gente faz as considerações finais. É, vai ficar estranho uma pergunta depois, mas bom. Tô... Ah, tá. É nas considerações finais, se alguém quiser, tipo, se promover, falar o seu Instagram o YouTube ou.. É, podcast que vocês façam, podem fazer também. Aí ah, eu posso começar aqui. Ah, eu acho que foi bastante legal a conversa. Eu acho que a gente falou sobre bastante coisa. Teve bastante falas legais, muito boas. Vocês podem me encontrar no é, no Fediverso. É, eu tô em Colorides. Arroba E eu acho que, que é isso. Bem. Eu gostei muito da conversa, né? Segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar com pessoas não binárias, né? De ter uma conversa assim mais profunda e eu achei isso maravilhoso. É... Bom, eu estou em Coloridos, eu tenho, é, tô no Instagram também. É... Não sei como pronunciar assim o... o nome que eu tô usando, né? Fala é um meio difícil. E eu tô no Facebook também como Caleb Nathaniel, mas como as pessoas dizem, eu, elas perguntam se eu sumi porque agora eu não apareço mais em lugar nenhum, né? Então, mas existe uma forma de me achar. Foi muito legal participar desse, desse papo. É, eu acho que a gente poderia ficar eternamente, ou produzir pelo menos uma série mais longa de materiais. Ia ser muito legal. É, adorei falar com o Murci pessoalmente, gente. Ursi faz uma, umas movimentações muito gostosas <risos> quando ela concorda com alguma coisa. Adorei, adorei, adorei. Quero, quero colar com você no recreio. <risos> eu realmente tenho ainda essa sensação de tipo, ah, gente, eu quero colar com vocês todos no recreio, sabe? Eu sou muito padawan, assim. Sou muito novo nessa história. Eu prometo que vou fazer... Eu tô por um tempo pra fazer, na verdade, um perfil no Colorides. Prometo que agora eu vou fazer, vai. <risos> Mas, por enquanto, eu tô no Insta. Minha arroba é rainbowdearcoiris.drama No Telegram, se vocês quiserem me achar, é arroba Se quiserem falar sobre a sexualidade, eu sou uma das pessoas do coletivo Abraço Arroba coletivo Abrace, acho que em quase todas as redes. Tá bom? Muito obrigada, gente. Queria fechar agradecendo, porque acho esse projeto maravilhoso. Acho essas pessoas aqui que pude trocar hoje incríveis. Foi muito massa esse papo que a gente teve. E, e eu acho que é, é válido ressaltar a importância de projetos como esse como Perspectivas, que, que permitem a gente falar, pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas. É, Projetos, de forma geral, de pessoas cis hétero é, alo e, e dessas que o sistema tenta tanto calar. E eu acho que é, é muito bom também estar tá nesse espaço. Eu me sinto honradíssimo, é muito legal, muito bom sempre trocar, porque eu acho que a gente tem muita força junto. E essa força não pode se perder, tem que se reforçar, porque os tempos são difíceis para os sonhadores e, e, e é isso. A gente segue nessas trocas, assim... O meu, para me achar nas redes sociais, é arroba ursiverso, como universo, só que em vez de uni, é ursi porque eu não sou uni, sou múltipla. Faço também, produzo, apresento o Transcast, podcast feito por pessoas trans, pode ser encontrado tanto no Spotify quanto no Deezer. E é tudo junto, Transcast, tudo juntinho, você pode encontrar lá, ou também pelo meu arroba no Instagram, que eu também sempre posto quando tem episódio novo, todo dia 30. E tô fazendo parte também de um projeto que é uma página no Instagram, que é arroba binário tudo junto, que é pra falar, um gatinho, é, que é pra discutir questões sobre não-binaridade, trazer um pouco de conteúdo sobre esse ativismo NB que a gente tenta desenvolver todo dia e... Entre muitos outros projetos que eu tô, que eu quase não me lembro de, de tanta coisa que a gente vai é, tentando construir, sabe? Mas, de novo, estamos sempre aí, sempre à disposição. Muito prazer, muito obrigada, e tamo junto! Uhum. É, muito obrigada pela participação de todos. Acho que é isso, eu vou terminar aqui a gravação.